galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo é, Que eu quero continuar falando sobre a saga do afiliado né? E esse é o episódio 3 né? Esse é o episódio 3 E hoje eu quero te falar sobre é, Um ótimo negócio tá, é, ser afiliado é um ótimo negócio, por quê? É, porque você não tem que se preocupar com absolutamente nada, né? mas antes, antes de continuar, eu quero te pedir que você possa se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né, e lógico, como você vai gostar desse vídeo, né, que você possa dar seu like. Aliás, se quiser dar seu like agora, né, é só pausar o vídeo, apertar o botãozinho do OK né, e dar seu like. Bom, é, então é, ser afiliado é um ótimo negócio, né? Por quê? Porque você não tem que se preocupar com nada. A única coisa que você tem que se preocupar é em trazer as pessoas certas para o produto que você está promovendo, né? Então as pessoas certas para o produto certo, né? E na hora certa, somente isso, né? É, o que as pessoas negligenciam, né? Digamos assim, é, as pessoas se esquecem, né? É que é, você tem que primeiro é, desenvolver é, um meio de atuação. Como eu disse nos vídeos anteriores, você tem que saber qual plataforma que você vai usar para você defender a estratégia que você vai usar. Um exemplo, você pode usar o YouTube, que na verdade é a minha forma preferida. Né? É a forma que para mim deu mais resultados e é a forma que para mim já se provou que a longo prazo... É, mesmo a curto prazo, é uma estratégia que funciona e funciona muito bem é, Então, se você é afiliado e está iniciando é, Então é o seguinte, é muito bom que você entenda Que é, para esse negócio funcionar para você né, Você tem que entender que você tem que trazer o público certo Para o produto que você está promovendo Né então, é, coloque uma plataforma, ou seja, Facebook, ou blog, ou YouTube, que seja. Você vai pegar essa plataforma, né, fazer um conteúdo, mas conteúdo bacana, conteúdo de, de qualidade, né, que faça com que a pessoa é, sinta interessada é, por aquele tipo de assunto que você está desenvolvendo importante também trabalhar com um nicho, né? um nicho legal. Né? Eu desaconselho totalmente você trabalhar com um nicho de emagrecimento, né? mas o um nicho adulto, por exemplo, é um nicho bom de se trabalhar. Né? É, sexualidade também é um nicho muito bom de trabalhar. É, tem vários produtos, principalmente na Monetize, que você pode trabalhar com um nicho de sexualidade. É... Cursos é, como violão, violino, né, também são bons nichos de se trabalhar. É, um produto que eu quase não vejo, né, é um produto que eu trabalho, né, que pode ser bastante interessante, o custo de fazer cerveja. Né. Então, é, são vários nichos que você pode trabalhar. E porque é um ótimo negócio, porque você pode vender esses produtos, tirando a sua comissão. Né? E não necessariamente você precisa produzir o produto. Você só vai desenvolver a forma de, de você trabalhar e promover esse produto de maneira é, mais incisiva para que a pessoa crie gere o interesse. E gerando o interesse, ela vai clicar no link. E sim, se ela estiver preparada para comprar fazer a compra, você vai vender. Né? Então... É por, é por isso que é um ótimo negócio. Lógico, tem muitas, muitas pessoas que começam como produtores, né? Às vezes a pessoa não fez nenhuma venda e já faz um curso e esse curso bomba. Isso pode acontecer, né? Mas eu, no meu caso, eu sempre preferi trabalhar como afiliado. Né? Por quê? Porque é, você desenvolve o um meio de promover, certo? Através das plataformas, né? E de um ano para cá eu tenho usado o YouTube... Antes eu não acreditava muito no, no YouTube não, mas eu acabei fazendo, revendo o curso YouTube Marketing que eu tinha feito há muitos anos, né? Então eu, eu revi ele, né? Eu vi onde são os pontos fortes dele e comecei a trabalhar esses pontos fortes e aí o YouTube começou a ranquear meus vídeos, né? E hoje no meu canal é, de emagrecimento mesmo, eu tenho 200 eu tenho 220 vídeos, né? Se você quiser conhecer lá, o emagrecer urgente, né? Eu tenho 220, 220 vídeos, né? E esses vídeos trabalham me gerando ranqueamento e gerando é, engajamento nos meus vídeos e sim, é, geram vendas também, né? Alguns produtos sempre estão vendendo. Né? mas por quê? Porque eu desenvolvi a plataforma, né, para trabalhar, né, coloquei o público certo no nicho certo, no produto certo e na hora certa, simples assim, né? Foi fácil? Não foi, né? Mas eu tive que estudar e aprender a fazer isso e é o que eu conselho você a fazer, certo? É, então esse é o vídeo, é o vídeo de hoje, tá? É, a saga do afiliado. Um ótimo negócio, é um ótimo negócio realmente Se você pegar a primazia do, do, do, do negócio de afiliado Você vai perceber que é um ótimo negócio Não existe negócio no mundo que seja parecido com esse O né? que você precisa é desenvolver a plataforma Promover o produto certo para a pessoa certa tá bom Se você gostou do vídeo, dá um like Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos tá É muito bom ter a sua companhia, se quiser fazer algum comentário, pode fazer, vou deixar o link aqui abaixo. E Lembrando sempre, um ótimo curso para você começar a trabalhar como afiliado, é o afiliado orgânico do Leonardo David, o link está aqui abaixo, tá bom? Um grande dia para você, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até mais.